ar, mais um Fábio em Destaque. Na edição dessa semana, você vai saber as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 5 e 11 de novembro. A terceira edição do exercício conjunto TINHA, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, iniciou no dia 8 e ocorre até o dia 26 de novembro, o treinamento reúne, sob coordenação do Comando de Preparo, mais de 1.200 militares, 50 aeronaves e 24 unidades aéreas e de infantaria, em uma simulação de guerra convencional, também chamada de guerra regular, ou seja, quando há um conflito entre forças armadas de dois países ou alianças de nações. O Centro de Controle Interno da Aeronáutica, situado em Brasília, celebrou o seu nono aniversário de criação, em uma cerimônia militar. O evento aconteceu no Espaço Força Aérea no dia 5 de novembro. A cerimônia foi presidida pelo chefe do SENSEAR, Major Brigadeiro-Intendente Alexandre Falconieri de Torres e contou com a presença do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Na ocasião, foram agraciados militares com as medalhas de prata e bronze, representando os bons serviços prestados à Força Aérea por mais de 20 anos e 10 anos, respectivamente. O Parque de Material Aeronáutico de São Paulo foi sede de mais uma palestra sobre a atual conjuntura da Força Aérea Brasileira. A reunião foi realizada pelo comandante da Aeronáutica Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, para oficiais da ativa e da reserva no dia 8 de novembro. O evento fechou a série de palestras realizadas em 2021 em comemoração ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A Embaixada da Colômbia no Brasil, localizada em Brasília, Distrito Federal, realizou no dia 10 de novembro cerimônia militar alusiva ao seu aniversário de 102 anos da Força Aérea Colombiana, comemorado no dia 8 de novembro. Na ocasião, o comandante canal no YouTube e fique por dentro de tudo que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!